A, a lei da how to play, calma aí, calma deixa eu ver como questão, é que tá. Tô Tu não tá mano. olhando how to play não, né, Maquiz? Tu não tá olhando não, Pera pô, de celular, pô. Deixa eu mudar o gráfico aqui, mano. Pera aí, rapidão. Meu Deus, meu Deus. Caralho, ô. É com... ah, não, mano, o cara vai ver tutorial de Among Us, cara. Opa, caralho. Pela Pera amor Deus. aí. Pô, falou aí, na moral, vou, vou. Pô, dá pra dar loop aqui, hein, Maquiz. Pera aí, como jogar joga é rotário, rapidão. Ó, Among Us ah, é um não, jogo não, de não. cooperação e traição. Meu Deus, não posso. Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Tá bugado, o bagulho, aí, mano. Eu sou impostor. É imposto, tá bugado o bagulho. Tá bugado, é, tá só bagulho. com impostor, mano. Tá de hack, tá de hack. Ó, oh, sete pessoas, tá maluco? Ah, mas mesmo assim, um imposto, Caprião, eu acho que sou impostor feio. É, Bruno, caçam matar, pra matar a galera, cara. Vou só botar o bagulho pra vocês você não conseguirem. Eu consegui matar alguém, foda-se. Eu batei. Foda-se, quem é reportou? Eu cara? vi, mano. Foldando, foldando, foldando. Folda, folda. Ah, que é o Denis. o Denis. <risos> Eu vi, foldão, foldão. Como done. assim fodan, cara? Foldão, tá bom. Voltar no dano, voltar tá no dano, fodan, fodan. Foda, foldão, fodan. É, qual é, mano? Que isso? Eu Eita caraca. voltaram tá no panda, mas eu sei que foi ele. Foi no Fodan, no... mano. Eita, mano, taraca. o panda tava do meu lado, cara. Não, mas o motivo, mano. Foi não não ele eu não é à toa. Ô, Maquiz, Maquise, vota no Dan, isso. Ô Dan, em você. Ah, não era o dano, Espera 30 segundos aí, só pra sair o cooldown daqui kill aqui, pera aí rapidão. Cooldown, cooldown, cooldown. Cooldown, cooldown é pior. Ui. Vou fechar vocês aqui na cafeteria pra não. Filha da puta. Ó, Maquiz falou eu que ia é fechar a cafeteria, eu mano. O ah? Maquiz falou marquise, que ia é fechar a cafeteria. Eu eu já vou. Eu, eu, eu, eu vi, eu vi, o Juninho, o Juninho, pô, tá. o Juninho. O que? Gente, eu não sei nem <risos> onde é a cafeteria. Ô Maquiz, Maquiz, Maquiz. O É nasce, cara. Vou o branco, foi tá o branco. Não, não, Acho que foi o Panda, hein? Ele tá acusando todo mundo. Ó, ah, eu tô morto, né? Mas foi o Mackenzie que eu vi que saindo do duto ali. <risos> que isso, gente? Só <risos> que pegar batata. Pegar <risos> batata. batata. <risos> é o Jason, é o com o Jason. Ô, mano, Quem que é, velho? Mano, que isso, velho? É o amarelo saindo da, da, da vente aqui, velho. Caralho, o amarelo, amarelo, amarelo. amarelo, amarelo. Aqui ó, okay, vou... oh, oh. Caralho, olha cara. lá, olha lá. Olá, olá, ó, olá, olá. Olá, olá, olá. Mara, olha olha lá, olha lá. Caralho, mano. Mano, para de ser. Olha lá, nossa, ele tá tá, é ah, é, é, não sabe nem a lá, tá, Olha lá, olha lá, bota nele. Vocês são muito doentes, cara. amarelo, pode botar. amarelo, amarelo. 100% se não foi ele me na próxima, 100%. Vocês são muito doentes. Até eu tô botou dele mesmo. Tá voltou, tá voltou. Chutei o cabo da net aqui, calma aí. Boa, já. Tá, tá bem, tá bem. Stonks, mano. Qual essa hora, negócio? Apertando né? é, é, é, é é, a companhia. Ele indica para você. Você é burro, cara. Que loucura. Ué, mano, é tá <risos> ah, eu vou te ler. Dá um Eu fui lá abrir a porta a e dei um mico no no cara. Ô, dan. Imagina, troqueta com companhia caiu inteiro, tio. Gente, eu sou médico, vim salvar vocês. Cara, não nessa porra de visão não, mano. Ah, vai falar com a mãe dela, por que, que você foi pra direita e você simplesmente desceu o full? Você não tinha nenhuma teste pra fazer na direita? É, como é que você encontrou esse corpo? Você dava onde? Você fez qual TESC? Não, teste? então, foi eu, subi, eu subi essa... Essa entre aqui, ah, o reator e a de, a de segurança lá, as câmeras. Aí quando eu virei à direita, no corredorzinho, aí eu vi. Qual que foi a sua última teste, irmão? Cara, minha última que foi... Hum... Caralho, não tô lembrando. É, difícil. é, Caralho, é eu fiz o primeiro lá em cima da cafeteria. Eu postou o Marquise. Luz, vou esquipar, vou esquipar. Fica o dinheiro um do também aí que tá falando. Ah, não, ninguém me perguntou pergunto onde eu tava. Maquise ah, botou ah, nele mesmo, é velho. Burro pra caralho. Meu Deus. Que que não, você não o que você fez na cafeteria? Café? Eu acho que subiu pro nós, mano. Pode ser o maquise, pode ser o Denis, pode ser até você, velho. Ótima acusação, pode ser todo mundo. Mano, alguém me trocou lá embaixo um Eu morri. Eu quero fazer eu uma, fazer me uma me que pergunta. Ô Igor, por que, que você tá quieto? Ele tá morto, cara. Eu Ele padeceu. tá morto. Ai, meu, meu Deus, vai que deu muito Que porra é essa? Eu não Ele morreu destacou, ninguém aqui. Matou, mano. Tinha muita gente fazendo a luz ali matou. Foi o preto. Não pode juntar muita gente assim. velho. Matou no meio de todo mundo, vocês não viram, mano. Não, eu não vi porque não eu tava fazendo bagulho, velho. Ó. Oh, Rafael, então como é que você viu que mataram? Se ninguém viu? Eu vi <risos> o corpo, de Jorginho. Mano, eu tava ali. Eu vi ali o corpo, eu falei eu que, que, um corpo. que eu vi alguém burro. Foi o padre. Eu um que Eu acho que é o deles. Na moral, mano. mano faze tem dois, um em cima do outro. Peraí, tem dois maquise, mano. Como assim? Mano, beleza. O bicho é um é, um é, um é um é o impostor? O Rafael é um ingênuo. Entendeu? O é o impostor. Eu sou original. estão me acusando sem prova. Eu quero meu advogado! O jeito que ele tá. O jeito que ele É o Igor. Gente, gente, gente. E aí só morre, mano rapidinho aqui, quando eu acabar esse jogo, vocês esperam ele na rua rapidão comprar uma coquinha gelada, Não. Né? Não. Não. Não. Não. não Dan, tá? tá. se você tá. matou o Arthur, dá uma risadinha. Cara, se eu tivesse matando o Arthur, eu tava me encantando. <risos> Fale de... Dan! Marquês, eu sou inscrito no seu canal, Marquês. Qual <risos> é? Ô não, o, não, o o caranga, canal, O caranga, ô caranga, tá rindo, ah, né? Xô, véio, deixa eu fazer não, uma caranga, pergunta não, pro caranga. mano. Ô caranga. Oi. Ahn... Você é inscrito no meu canal? No seu canal? Não sou, mano. Pode votar. Ah, então é, vai, carrega! Ver, tá, ver, tá, ver. Vai, carrega! Ai, carrega! Tá, tá, tá louco? Porra, um... porra! Meu Deus! Meu Eu tô muito. Eu caí porque ele negativo, mano. Eu jogo caio... caio... demais, mano. Que isso? Que isso? Mas o ele. Morreu ele. Na moral, para de me acusar, porra! Corre não,